É, meus amigos, NetherRealm divulgou esta semana novos cargos aí, novas contratações para um próximo jogo que eles estão fazendo. E algumas coisas chamaram a nossa atenção e nós precisamos conversar sobre isso aqui com vocês. Obviamente nós vamos apresentar tudo que tá acontecendo, dar a nossa opinião. E eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanius recrutador do LinkedIn pra vocês aqui. Exatamente. Nossa, eu não consigo imaginar o Alanius Shenzung recrutando, <risos> velho. Se você não passar no processo do Shensung, a sua alma é dele. É tipo isso, <risos> entendeu? E hoje, meus amigos, nós vamos Comentário aqui com vocês justamente disso, né? As novas vagas aí que a NetherRealm divulgou no seu LinkedIn, inclusive de jogos mobile, entendeu? Eles colocaram algumas coisas ali referente a isso, que deixou a gente bastante encabulado, assim, a gente tem que conversar um pouquinho a respeito disso. Seria aí um novo jogo mobile que tá vindo, rapaz? Então, já deixa o seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, meu querido Alanios. Deixa eu trocar colocar a tela aqui a gente poder começar a apresentar pra galera o que que tá rolando. Se liguem pessoal. Aqui a gente tá no LinkedIn da NetherRealm, né, na parte de vagas. E vocês podem ver, ó, aqui do ladinho, que tem algumas vagas que foram postadas há uma semana. Tem vaga aqui de cinco dias atrás e tudo mais. E vamos passar aqui por algumas para vocês verem, ó. Designer de User Experience, Experiência de Usuário, para um jogo mobile, para jogos mobile. Um pouco mais abaixo aqui, ó, nós temos um engenheiro de software associado, Júnior temporário, né, não é integral, também para mobile. Um pouco mais embaixo aqui nós temos um designer sênior para mobile também. E aí se a gente descer um pouquinho mais aqui, ó, vamos lá, a gente tem aqui também, ó, um gerente de produto líder, um líder deste cargo aqui também para jogos mobile. Obviamente a gente tem outros cargos aqui que são coisas que a gente pode comentar num outro vídeo aí, porque tem uma matéria específica falando sobre uma parada relacionada a esses cargos aqui que vocês vão saber depois. Mas o, o foco aqui, cara, é isso: eles estão contratando aqui, eles estão com quatro vagas, né, Alanios? Para pessoas que mexem com mobile em desenvolvimento de design, experiência de usuário e tal, e até um gerente de produto líder aqui no meio do caminho. Isso atinou um né, negócio na nossa cabeça pra gente poder pensar do seguinte, velho. Será que a Netherrealm, a Warner aí, com esses 30 anos de Mortal Kombat, eles devem estar tá preparando algum material especial para nós aí, seja relacionado aos clássicos, seja um jogo novo, alguma coisa do gênero? E por que não, eles não poderiam estar também aí preparando algo de mobile relacionado a Mortal Kombat para nós, né, Landis? A gente já tem aí hoje o Mortal Kombat Mobile, que é aquele jogo que tá circulando aí até hoje, de vez em quando ele tem atualizações. Eu já joguei, acho muito da hora, apesar de não ter muito tempo hoje para poder jogar. Mas, quem sabe, né, Alanis? O que, que você acha, meu querido? Bom, eu consigo imaginar, né, três quadros possíveis para recrutamento. Então você tem expansão da equipe, você tem reposição de funcionário, que tá saindo, e você tem. Bom, acaba voltando pra expansão de equipe, né? Que é a criação de um novo projeto. Eu crio um novo projeto e aí às vezes você precisa expandir a equipe para os caras cuidarem desse negócio diferente aí. Que já tem uma galera trabalhando no Mortal Kombat Mobile atual, então para lançar um novo, né? Então a gente expande a equipe para a galera cuidar desse novo. Então vamos lá, os dois quadros, né? Um de projeto novo e outro de reposição de funcionário o que eu tô achando interessante é que essas vagas a gente vai ver ali elas só foram postadas praticamente no mesmo período de tempo período de uma semana e eu acho pouco provável que no prazo de uma semana todo mundo tenha decidido vazar do, do da, da empresa entendeu os caras fizeram um motinha ali falaram assim ó vai o seguinte hoje Vai sair todo mundo, tá ligado? <risos> os caras entraram todo mundo junto e aviso o prévio. E os caras saíram aí pra, pra fazer contratação aí. então uma semana tentando né, resolver o problema. Eu acho difícil. Mas, no entanto, né? Caramba, 57 mil dólares por ano o bagulho? Por ano. De 57 mil a 95 mil por ano. Nossa, cara. <risos> aí, ó. Design de experiência aí de usuário. Aí a vaguinha aí, ó. Vaguinha 95K? Por ano, oh, dólar? Contrata ela. O <risos> <risos> oh, louco, mano. Então, eu, o que eu acredito é que possa vir ter algum projeto a caminho, sabe? Talvez o sei, até uma expansão aí dentro do próprio Mortal Kombat Mobile que já tem, mas a gente tem aí uh, líder de gerenciamento de produto, né? Tem, tem várias funções de liderança, entendeu? Então, sei lá, eu acho que não vai atrás de uma função de liderança para dar continuidade num projeto que já tem. Você vai em função de liderança para você encabeçar um projeto novo, né? Então você precisa de gente pra cuidar do projeto. Se os quatro caras não saíram, não resolver o ao mesmo tempo, é, se aposentar tudo junto ali, a chance que venha que, que tenha algum algum projeto mobile a caminho, sabe? Eu penso da mesma forma, cara. Para contratar cargos como esse, inclusive um cargo de líder, eu penso em uma possível realmente expansão da equipe para algo novo que possa estar vindo aí, não necessariamente um jogo novo mobile e tal, e eles largam Mortal Kombat Mobile de lado. Pode ser justamente para esse projeto, mas eles vão trazer aí talvez, né, com esses 30 anos de Mortal Kombat, uma atualização mais robusta para esse projeto que já tá em andamento. Aí, que pode mudar até mesmo a perspectiva das pessoas que hoje em dia já não jogam mais porque não tem tempo, alguma coisa do gênero, entendeu? Até mesmo as coisas clássicas que a gente tem visto aí que tem acontecido é de bom falando que quer skins clássicas aparecer nos jogos do Mortal Kombat a gente acredita que isso possa vir num jogo novo do Mortal, Mortal 12, sei lá, se vier aí né, no futuro mas nada impede de que eles coloquem esse tipo de coisa também, esse tipo de material também em um jogo mobile como o próprio Mortal Kombat Mobile aí, ou um novo projeto que eles estejam desenvolvendo para essa plataforma, ninguém sabe. Mas que eles estão contratando pessoas para poder fazer alguma coisa relacionada a mobile. Isso tá. E não são cargos pequenos assim. Pra poder simplesmente, ah, vamos fazer uma atualizaçãozinha que a gente tá precisando e vamos contratar essas pessoas para isso, entendeu? Eu acho que se fossem atualizações mais moderadas, assim, mais amenas, poxa, eu acho que com a equipe que eles têm ali hoje mexendo com este projeto específico, já daria pra suprir. Mas não, eles estão pegando realmente cargos mais altos aí pra poder integrar esse projeto, né, Alex? É, é o que parece, né? Esse designer de UX, né? Esse daí, no caso, é uma vaga júnior, né? Você vê ali também, tem mais outros dois designers de UX temporários, né? Então, assim, na real... Se os caras estão com vaga ali temporária, pode ser que seja pro mesmo projeto, entendeu? Então você tem um fixo, que é o cara que vai cuidar do, do UX ali, e você tem outros dois temporários que vão dar uma mão pro cara fixo, entendeu? É só um suporte. Exatamente, sabe? É o que eu acabo deduzindo aí. Lógico que com poucas informações, né? Mas que a gente pode pensar dessa forma, né? E é o que dá pra acreditar. Não sei, o que, que será? Será que eles vão lançar aquele joguinho de, de, de Tetris do Mortal Kombat pra, pra mobile? Aquele de, de corridinha lá, o cara. Pô, também. cara, seria é. da hora pra cacete, irmão, um negócio desse. Na moral, velho. Todo mundo pedindo Mortal Kombat há anos aí, velho, pra eles trazer de volta. Vai, tipo, então, vocês querem Mortal Kombat? Os celulares de hoje suportam. Toma aí, Motor Combat, Tetris Combat lá. Aqueles. Nossa, ia ser muito da hora pra Mobile, velho. Se encaixa super bem, mano. Que aqueles minigame tudo do Deception e do Armageddon, junta tudo num pacote lá. Pega aí os 30 anos de Mortal Kombat ali. Pack Mobile ali e tal. De 30 anos e não sei o quê e esse daí pra completar ali um grande lançamento que eles podem fazer pros consoles tá vendo? eu tô pensando pelos caras eu devia estar tá ganhando pra isso entendeu? Pois, eu mano tá Netherrealm, contrata nós, Warner aqui, ó tem, tem um cara do meu lado desperdiçado aqui, mano louco, Uma outra que manja de teste de qualidade pô, chama nós dois ali ó eu trabalho com teste, mano, eu testo os jogos do Netherrealm, não tem problema não, eu ajudo. <risos> caramba eu vou pensando, dando as ideias ali, o Caio vai testando e tal, e aí, ó Aí vocês ficam ricos e nós também, poxa. Bom, meus amigos, mas então é isso, pessoal. Agora a gente quer saber, claro, a opinião de vocês com relação a isso daqui. Por que será que o Netherrealm está contratando essas quatro vagas aqui para poder mexer com um projeto mobile? Vocês acham que pode ser uma coisa nova para celulares ali relacionada a Mortal Kombat ou outra coisa?